Ei, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo no meu outdoor? Fumando, não tá vendo? Não pode fumar no meu outdoor Eu fumo de novo então Eu boto. Quer, quer tretar? Quer tretar? Não Quer tretar? Não quer olha tretar? aqui, né? Trouxa, quer tretar? Nossa, é pira Sou, cadê? Nossa, oh, gay okay. Gay okay. É, eu vou morrer, moço! Já abulenta! Escada errada? Não, não escama a Nossa! não! Não, eu fico difícil Morri! Você foi lançado, mano, Toma, velho. A polícia matou o cara que te atropelou Vou matar esse cara aí, provavelmente. <risos> Faz o seguinte, ó. calma aí, ó. Desce a escada, fica aí no topo, fica aí no topo. Tá, o que você fez nessa escada aqui, mano? Não, não fiz nada, velho. Só fica pendurado aqui. Isso, segura a X e taca pra baixo. Pera <risos> aí. <risos> <risos> <risos> porque que a pessoa bem se dá para feliz com várias pessoas e tal pode chamar várias pessoas isso Ah, porra Ô, Bolança, eu na moral Nossa, ela foi embora <risos> Caralho Que moral que ah, eu tenho Não, não Isso Eu rolei e eu caí fora, mano Não, Não, não, não, não isso, vai Cala, cala, calma, moço, cala, moço Oi, moço Oi Pode falar Não, não, não pode falar, não Nossa Caralho, velho Vai se fuder Pega o pacote de dinheiro aí das drogas. Pega o dinheiro aí. Ah não! Tá Filho da puta. Segura ali um, tá olhando pro galão. Tá vendo? Agora aperta triângulo. Que da hora. Vai comigo, calma. Valeu, valeu não <risos> Muito da hora Você pegou eu vou filha, filha puta Não, não vamos graças a Deus não. Mano, um peido morro tá. Não, não ouso peidar em mim Vem aqui, vou Ah, a polícia tá tirando. <risos> ah, Arrumou <eu morri>. <risos> Que da hora. Vai, trecho Vai, seu bosta. Que lixo. É um de novo ali. Eu mano, lixo lixo lixo lixo. Lixo. mano, esse lugar é muito da hora, velho. Tá assim. <risos> não, não. <risos> eu perdi pra eu chutar você, mas eu quero perder vocês, cara. Não, não. Ah, porra Nossa, eu não perdi nada de vida Como assim? Não, juro, não perdi nada Perdi, tipo, um pixel de vida Isso, juro Fala, eu sou esperto Caralho, nossa única atividade aqui no canal, tá Tá, ah, fica mais essa de coisas exclusivas que tá só nos vídeos, né? A gente tá gravando os vídeos, né? Não consigo pular. Eee. Que velho. filha da puta. <risos> Eu girei uma 5 estrelas com o carro me atropelando. Partiu? Vai. Partiu? Não vai. Espera, deixa isso. Nossa, eu tenho permissão pra eu ah, sem permissão pô. concedida Peraí, peraí aí. Deixa eu... Peraí, toma remédio Tô bonito, beleza Caralho, o que vai. Tá Não, não Peraí, mano, vou usar, vou usar um pouquinho aqui de glúpedal aqui Mas você melhor aqui, remédio, tá ligado? Não, não, não Vai, mas... tem que ser luta Corta, rápida, mano. vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem, não acho que tá alguma coisa não tá não Vai Olha aqui, tô muito bom Mano, não tô entendendo nada não entendendo nada Não, não Não, não Não, não morri Não, como O quê? Não, não sei Não, você tá subindo? Sobe aqui não, mata, Mano, não me mata não, só sobe Esse bagulho aqui é infinito, velho. Todo mundo que vem dessa rua Eles passam em cima dos corpos Quando passam em cima dos corpos, eles matam, veja Olha veja. Olha lá <risos> <risos> Viu? <risos> <risos> <risos> <risos> olha, olha esse aqui, ó. Aí. Olha <laughs> La a polícia, mano. <laughs> La Olha a polícia, mano. levou a polícia. Levou a polícia, mano, <laughs> La como <polícia>, assim? Mano, eu tô aqui de moezinha, velho. Eu sei que essa pra você viu a polícia? Ou <mano. laughs> É? Você tentou fazer mesmo? Não. Ah, filha da puta, eu tô em fogo. Ai, você quebrou. Ai, caralho, não fodi, mano. que bosta mano, não Round Vamos começar esse challenge Peraí, peraí. Vai, aí Vai o que você falar hein É nice Agora que você falar, já de quanto é assim, beleza? Vai caralho E caralho tá pegando fogo bicho Não tá pegando fogo <risos> que vai morrer primeiro? Nossa, que ai, vai meu morrer primeiro? tá perto, tá perto, tá perto, ah, <risos> não tá não tá não tá não, <risos> eu peguei fogo C pra caralho. Você virou, virou tocha humana por um <risos> segundo, só que você não conseguiu voar. Round 2: Fight. Round 2: Round 2: Round Round 2 Vamos ver quem morre primeiro nesse né, bagulho Deixa eu mais pra cá, meu canalzinho tá aqui não Ai é. carai, volta ele Fala, moleque Ai carai Cadê, cadê meu? Puta, o meu tá chegando Corre Só corre Ai carai Não Ah, pegou o fogo, pegou o fogo Ai carai Não, não, não, não, não, não Caralho Ai, nossa Tô Ih, morreu Ai caralho Round 3 fight. Vai, final, hein? Final, terceiro round. Vai. Eita, <risos> tá pegando. <risos> Pelo amor de Deus. Oh, o prego tá ali naquele carrinho ali do lado. Ai, caralho, eu vou morrer primeiro. Ah, <risos> não. Não, não, foda Ai. Puta, já era. Já nossa, era. Olha eu, tá fogo. Puta, <risos> pior que tem dois carros aqui. Ah, ninguém morreu. Nossa, não, pera aí, continua. Vai explodir, vai explodir. Estoura os meus pneus, vai explodir, vai explodir. Como é que... Puta, mano, é morre. Que... Nossa. Ganhei. Você, yeah. Mano, você ganhou por tipo por muito pouco, só que você não consegui carro atrás de mim. Ai, caralho. Yeah, uh! Comemoração. Nossa yeah, ideia, mano. Comemoração.